Uma das maiores dicas da humanidade é planeje o seu dia na noite anterior. E, mas não tem um propósito. Por quê? Vocês sabem por que planejar o dia na noite anterior? Eu já falei algumas vezes aqui também no canal, mas eu nunca expliquei por quê. E o fato de você planejar o seu dia na noite anterior faz com que você tenha foco e energia no dia seguinte, já que você não vai precisar decidir. Ao longo do dia, coisas mais uh, planejáveis, como sua agenda, como tarefas, como atividades. Então, você não vai desprender energia no começo do seu dia para tomar decisões de tarefas que você poderia ter feito ontem. E se você não decide, não planeja no dia anterior, muito possivelmente você pode deixar até as tarefas se decidirem por conta própria. Sabe quando você senta... Pô, vou começar o dia, sem planejamento nenhum. Aí você abre notebook, tem um monte de e-mail para responder. Aí você começa a responder, de repente, quando você viu, já é metade do dia. Poxa, você já decidiu um milhão de coisas, já está cansado. Como você vai decidir o restante do dia? Ou então, você senta para trabalhar, já começa um monte de telefonemas que você tem que decidir, tem que gerenciar isso, gerenciar aquilo pior, você começa a receber um monte de WhatsApp, tem que responder, responder, responder. É o exemplo da cama. Então, começar dessa maneira sem planejamento faz com que as tarefas se planejem automaticamente, ou com que você tome tanta decisão no começo do dia, que ao final da tarde você já não consiga decidir mais nada.